E aí, família, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que você esteja muito bem Eu tô bem pra caramba, mano, graças a Deus Acabei de chegar do trabalho, eu tô sujo Mas, mano, eu preciso fazer um vídeo Agradecendo demais, como você viu aí A galera, nós chegamos a 10k no Insta, mano Isso é, mano, é muito Mano, muito gratificante, cara É muito muito top, cara é, Tipo assim, foi um bom tempo Lógico, eu fiquei sem postar vídeo, Sem postar história, sem postar fotos no Instagram Uma porrada de tempo, cara E graças a Deus, agora que eu voltei aí as coisas Ruma no microfone Daí as coisas ficaram melhores pra mim Mano, muito obrigado E eu só tenho a agradecer Se você é do Insta e me ajudou, tá vindo no canal Muito obrigado, mano E hoje o vídeo é o seguinte Eu resolvi ligar para os meus familiares para mostrar pra eles o que eu fiz no cabelo O que eu fiz no cabelo Quem não viu o vídeo passado, eu vou deixar um card aqui em cima Mostrando, eu fiz uma trollagem com a Amanda E eu... Pintei meu cabelo, cara. Nossa, meu cabelo ficou duro. Pintei meu cabelo. Nunca tinha pintado cabelo, cara. Na moral, eu fiquei... Tá ligado? Eu fiquei muito sentido. Bom, mas é isso, mano. Então, é aí. Eu vou mostrar pra você o vídeo. Espero que você goste. Daqui a pouco eu volto pra conversar um pouquinho mais com você. Demorou? Então fica aí com o vídeo. Até daqui a pouco. Ei, beleza? De boa? Tá de boa? Não, tô mano. chuva aqui. Sério? lá. Caraca, mano. É, eu, fui, eu levei o Enzo lá no médico lá, mano. Ele falou que o médico... Ah, a médica falou que não tem muito o que falar, não, mano. Tipo... Tem que observar ele. É, sabe o que você faz pra você mesmo saber esse bagulho? Ah, ah. Você vai virar a cabecinha dele quando ele estiver aqui a baixo. Ela fez lá uns bagulho, ela fez uns negócios lá, os testes. Você a cabecinha dele põe pra brincando com ele, põe? Mas ele encostar no pescoço, força, tá ligado? Não pode ter dor. É, né? assim, ó. Que um, <risos> louco, velho. Dá um oi aí. Puta, mano. Você é novo, cachorro. O que você fez com esse bagulho? Não sei. Mano, você tá aparecendo. Puta, mano. Nem vai pra loja, ó. Eu cortar isso aqui na faca. Mano, ó. Eu tirei. Eu tirei a barba. Eu tirei a barba. Olha o Mas tá, tá.. Não tá feio. Tá aparecendo, sei lá, Opa! não, não fez isso, né? Não, a Amanda nem tinha visto. É um, efe... é um efeito degradê amarelo. Oh, meu Deus. É, ó, eu tirei a barba, velho, e fiz uma risca ainda, depois você vai ver. Nunca me viu, nunca. Quantos anos a gente trabalha junto? Você nunca me viu assim? Mano, você Roberto Carlos. Não, o que ele fez? fight. Nossa, <risos> o cara é Dá tchau aí, vou ligar pra minha mãe. É nóis. Mano, você é louco. Você é louco. Tá da hora. Isso mesmo. E aí, HD? Tá em casa? Tô dói. A Ani tá por aí também? Tô tá sim. por aí também? Chama ela aí, eu precisava falar um bagulho de vocês dois Cadê ela? Chama ela aí Oi, Ni, tá preparada? Oi. Tá preparada? Fala Para de me zoar Manda um oi, manda um oi Eu fui ontem no salão fazer uma trollagem com a Amanda. Você já imagina o resultado, né? que Isso não é nada, ó. Eu, eu tirei, eu tirei a barba, eu tirei a barba e risquei aqui ainda, ó. Eu risquei. Você o vai É o dia de funqueiro. Eu nunca tinha tirado isso aqui, ó. Tirei. Eu ia ligar pra mãe, mas a mãe não atende. Oh, até o, o pescoço emagreceu depois de tirar a barba. Eu vou ligar. Eu liguei pro Willian agora. O William, imagina o Willian. O Willian também, 15 anos. Dá tchau. Dá tchau aí, ó. Eu vou ligar. Vou tentar ligar aqui pra mãe. Perguntando, você tá na. Tá, em, tá na casa do pai? É, aqui, tá ah, Dani. Ah, Dani tá mãe? aí. E aí? É que eu vou te. É que eu liguei pra mostrar um negócio que eu fiz. Eu, eu liguei pra mostrar um negócio que eu fiz. Ah, você quer mostrar pro pai? É, fi, Não, pra você. Eu fiz uma risquinha aqui, ó. Ó, aqui do lado aqui, tá vendo? Ó? Ah, mas Fernando, que bota é essa, mano? Que? O <risos> quê? é essa, velho? que foi? É, oh. é que eu fiz uma risquinha aqui, ó. A Terida perguntando o nome do batizador que ela quer. <risos> e aí, Deus? Ah, não tá. Ó. Eu, parede, vai que tá carenta, né? <risos> eu fui. Ah, deixei só um pouquinho loiro. <risos> Você passou um batizante? Sei lá, nem sei. Eu fui no salão ontem, fiz uma trollagem e aconteceu isso, ó. Você foi salão pra fazer isso, mano? Foi. Eu vou tentar ligar pra mãe. Dá tchau aí. Vai logo, dá tchau Você vai aparecer de qualquer jeito tchau. Dá tchau Tchau Falou Oi mãe Oi Pé que tava batendo a mensagem aqui. Ah. Aí ela disse: eu, é que eu, queria, eu queria te mostrar um negócio rapidão O que foi? Tá, eu fiz uma risquinha aqui ó, na sobrancelha. Consegue ver? ver? Ah, pra deixar mais legal ó, aqui ó, aqui eu do lado. Ó. É, eu fiz a risquinha. Ah! O <risos> que foi? Ah! O que, que foi? que gente, que O foi? que que foi? Ah, tá na É, eu fiz uma risquinha, a mãe não reparou a risquinha. Não, né? <sos> <cười> dá tchau, rapidinho, tá descarregando, dá tchau. Tá, dá... Tá bom, dá tchau aí, mãe, tá descarregando a bateria da câmera. Mano, como você viu o vídeo agora, eu... Mano, não acredito, cara, não acredito. Eu liguei pra minha irmã, minha irmã me zoou Minha mãe me zoou cara, O cara que eu trabalho há 50 anos me zoou, velho Na moral, eu não tô acreditando nisso Mano, na, eles não estavam acostumados a me ver assim, tá ligado? Então foi um choque muito grande Pra ser bem sincero, eles ainda não me viram assim Só o William que trabalha comigo, que foi o primeiro que eu fui ligar e trolar Mas as minha minhas duas irmãs e a minha mãe, que não acreditou no que viu Cara, elas ainda não me viram pessoalmente Então é isso, mano, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que você tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilha Compartilha o vídeo, chama um amiguinho pra assistir, Uma 1K até o um mês 6 ou antes, sei lá, mano. Você que manda, cara. Você que manda, você, vai me, você que vai me ajudar, tá ligado, mano? Então valeu, irmão, falou e fui!